Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. A partir de agora tem o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, da nossa região, do Brasil, do mundo, onde você participa através do nosso WhatsApp, que já está Aparecendo aqui na sua tela, reclamações, flagrantes, denúncias, 997-82-4426, 4426 Fique à vontade para você interagir aqui junto conosco, isso mesmo. Olha, uma boa, excelente semana a todos. Vai compartilhando aqui o nosso programa, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho. Todas as vezes que você ativar o sininho, nós vamos avisar você aqui dos novos vídeos, novos programas, todas as vezes que nós tivermos um programa no ar aqui na TV SB Notícias, tá bom? Então, vamos para frente que atrás tá cheio de gente, semana só tá apenas começando, começando. Olha, aliás, nós vamos começar aqui o nosso jornal de hoje... É, fazendo um apelo para ajudar é, este casal de comerciantes, né, a dona Elisama e também o Esse matagal é, o aqui Ceago, na rua. Né, olha aí, a situação. O Batagim, de... 826. Vamos voltar, volta a imagem, volta para mim. Olha aqui, já está Daqui a pouco da você casa. vai acompanhar é, imagens exclusivas também desse alagamento. Né? Foi na sexta-feira no Jardim Batagim. Daqui a pouco... Falando, vamos falar sobre essa situação Que os moradores estão pedindo providências há muito tempo hein? E de novo começou a alagar Alagou novamente lá a região do Batagim Mas como eu já havia é, comentado Veja aí é, Esse casal né, de comerciantes Eles é, tinham ali na Avenida Pedroso já no sentido ali, é, é, é bairro centro. É o cantinho tropical, né? É muito conhecido porque as pessoas, elas, elas iam lá é, para tomarem é, caldo de cana. A, a famosa garapa, não é isso? A famosa garapa. E lá eles é, colocavam, serviam aquelas torres né, de, de garapa. De garapa, viu, lá Não é torre de outra coisa, não. E aí... O que, que aconteceu? Na madrugada de domingo para segunda, do dia 9 para dia, o dia 10, é, ocorreu é, um problema, né? uma pane elétrica, né? supostamente uma pane elétrica e pegou fogo. Pegou fogo é, lá nessa barraca, a qual eles tinham ali na Avenida Pedroso, é, é próximo ali, é em frente... A entrada do, do ecoponto do bairro Planalto do Sol 2, em frente à entrada ali do, do, do, do ecoponto. Veja aí, os bombeiros tentando apagar o fogo, olha, ficou completamente tudo destruído, minha gente do céu. Olha, freezer, botijões de gás, né? Olha aí, ó, é, é, é, fogão, tudo, pia, pegou fogo em tudo, olha perderam praticamente tudo, tudo, tudo, tudo. Veja aí. É... Cantinho tropical, olha lá. Até vamos fazer uma propaganda aqui dele, porque olha aí, ele servia pastel, água de coco, garapa, bem nessa esquininha aí, tá vendo? Agora vocês estão lembrando, né? Pois é, pegou fogo, minha gente. Há uma semana atrás, como nós já havíamos comentado aqui no nosso jornal, na, na sexta-feira... E nós começamos aqui o Jornal de hoje fazendo um apelo para você que puder ajudar esse casal. É, a sorte deles, sério mesmo, a sorte deles é que eles não pagam aluguel. E agora vamos tentar reconstruir aí. É, o seu Ciago ele é natural do Pará, ele chegou aqui em Santa Bárbara do Oeste em 1998. Ele conheceu a esposa, a dona Elisama, com quem... É, o casal agora tem três filhos. Então, quem puder ajudar, até ia pedir para depois deixar aqui o telefone na nossa tela. Quem puder ajudar, entre em contato com o, o seu Ciago, porque é o seguinte. O grupo de amigos, até de clientes mesmo, eles fizeram ali uma vaquinha, né? Uma vaquinha online. E através do telefone, você é, pode estar tá ajudando aí o, o, o, o casal de comerciantes. Tá bom? Eles através dessa vaquinha, graças a Deus eles já cons já conseguiram ali é, alguns equipamentos, né? A compra de alguns equipamentos, alguns equipamentos que foram feitos aí com preços diferenciados, equipamentos que custavam 8 mil fizeram dois, três mil para eles que ficaram sabendo dessa história e se comoveram. E, e agora eles precisam reconstruir, né? reconstruir a vida. Põe imagens para nós lá. Deixa, olá. Olha como é que ficou. Olha a situação como que ficou. Cadê a imagem? Olha lá, ó. Pegou fogo. Os bombeiros tentaram ali é, apagar porque olha aí. É, um um curto-circuito pode ocasionar isso, ó, Que você está vendo. Olha o perigo. Meu Deus do céu, hein? 4 horas, 4 e 20 da manhã, de segunda-feira. Tudo completamente destruído. Acabou, acabou. Um sonho aí de... É, um sonho de anos, né? Eles começaram a, a, a atuar. É, tudo começou, foi em outubro de 2018. Praticamente aí três anos, é isso? É, vai fazer quatro agora esse ano. E então, quem puder ajudar... Entre em contato é o Cantinho Tropical, o seu, o seu Ciago e a dona Elisama, que me receberam muito bem em sua, sua, sua residência. E nós fazemos esse apelo aqui para você que está aí nos ouvindo, para você que está nos assistindo, para você que está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias desta segunda-feira, né gente? Não é fácil, né? Pessoa, demora tanto para construir algo e ali dá bastante movimento. né? Muitas pessoas vão lá para tomar aí aquele caldo de garapa. Pode pôr imagens agora, porque agora vem um puxãozinho de orelha, vem aqui uma chicoteada para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, porque, veja só, os moradores do Jardim Batagim estão reivindicando melhorias. É na Rua Ipanema, Rua Ipanema, sexta-feira Começou, olha, o final de semana começou assim, turbulento para os moradores. Uma enxurrada de água, hein? Invadiu as residências ali na rua Ipanema e não é de hoje. Aliás, tem protocolo também desde 2018. Protocolo desde 2018. Esses, essa série de alagamentos que vem ocorrendo ali naquela localidade da rua Ipanema. Pode abrir o áudio, o morador faz a sua reivindicação aqui no Jornal da TV SB Notícias. Esse matagal aqui na rua, Rua Batagim, 826. Olha aqui, já está invadindo a calçada da nossa casa. Vou para vocês aqui, ó, eu tô de baixo de chuva. Toda a água tá tomando a rua já ó, E já tá atingindo a calçada ó. Galeria, né? Galeria de águas aí, né? Falta galeria, escoamento para essa água toda Secretaria de Obras, a Prefeitura tem que agir Tem que fazer alguma coisa ali Porque período de chuva é isso, né? Provoca esses... É, esses alagamentos que é, em várias partes da nossa cidade, porque tem bairros, o, o bairro Batajim é um dos bairros mais antigos, né? É, aqui de Santa Bárbara, e não tem escoamento de água, né? Naquela região. E quando chove mesmo em massa, provoca isso alagamento em toda aquela região ali. Rui Ipanema, isso aí, né? É, sem falar da sujeira, mato alto, olha, mato, mato tem mesmo, claro, mas desse jeito não, prefe, a prefeitura precisa limpar, fazer ali a, a capinação, né, não é só nas principais avenidas não, viu, prefeitura, não é só nas principais avenidas não, viu, precisa fazer aí também, ó, tem bicho entrando aí na, na casa dos moradores, é, tem cobra, tem escorpião, tem, cara, não tem de tudo, né. Então precisa fazer alguma coisa em Rua Ipanema, é o final aí da Rua Ipanema. Vamos continuar cobrando aqui providências por parte do município. Olha, após um mês de funcionamento dos radares fixos aqui em Santa Bárbara do Oeste, porque os radares eles estavam desativados há quase dois anos, e ao mês eles voltaram a, a vigorar aqui em Santa Bárbara do Oeste. Veja aí, em um mês, veja aí, em um mês... Santa Bárbara aplicou 5.181 multas por infração de acesso de velocidade e avanço de sinal vermelho. Esse total significa, em média, 167 multas por dia no período de 10 de dezembro do ano passado a 10 de janeiro de... deste ano, 2022. A informação é da Secretaria de Trânsito, Segurança e Defesa Civil... E segundo aí o levantamento do total de multas registradas em, nesses 30 dias aqui na cidade barbarense, 5.103 são de excessos de velocidade. Agora, mil. É, pode voltar para mim, 5.181 multas. É uma boa arrecadação, só que a prefeitura ela não divulgou né, o valor, ó. Das multas, o valor arrecadado. Esse valor arrecadado dessa quantidade de multas, pode ter certeza. Se não der, vai chegar perto. Futuramente pode chegar perto. Né? De, de, de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais que o governo municipal emprestou. 15 milhões de reais que a Câmara de Vereadores emprestou. Assinou lá um cheque em branco para a Prefeitura. Né? 15 milhões de reais. Agora, multas... 5.181 multas, olha aí ó, que com o passar do tempo, se somadas, pode ter certeza que esta, né, esse recurso poderia ajudar muito aí para asfaltar as ruas esburacadas aqui da nossa cidade, arrumar as estradas aí da, é, rurais aqui, região de chacras, sítios aqui de Santa Bárbara do Oeste, pode ter certeza. Aí o município não ia entrar em dívida Não ia entrar nem em dívida Isso mesmo, né? O, os radares aqui de Santa Bárbara do Oeste O limite de velocidade varia entre 50 e 70 km por hora Em 18 pontos instalados Como eu disse, em 7 avenidas Aqui de Santa Bárbara do Oeste Vão ficar em cima, hein? Vão ficar em cima aí né? só divulgar o número de multas que foram aplicadas né, para a imprensa. Não é só divulgar esse número, não. Nós queremos números reais também. É, números reais, em reais. É, para poder divulgar também o valor arrecadado, não é isso? Bom, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Fiquem todos com Deus e amanhã a gente volta, se Deus assim nos permitir, com mais uma edição do Jornal da TV SM Notícias. Vamos lá, continue ajudando, continue apoiando aí a arrecadação para ajudar esse casal de comerciantes que nós é, anunciamos hoje aqui do nosso jornal Cantinho Tropical, para eles voltarem a atender, para eles voltarem né, com as suas atividades nesse ano de 2022, tá bom? Tenho certeza que muita gente solidária, muitas pessoas que o conhecem, Vão ajudar, já estão ajudando, já estão empenhados aí. Vários grupos de amigos, vários grupos de clientes já se manifestaram. Isso mostra o quanto que o nosso povo é brasileiro, o nosso povo parabarense é solidário e é bom e tem um coração enorme. Conte conosco, conte com o Nilson Araújo, conte com o Jornal da TV SB Notícias, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Boa semana.